Oi, meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o suicídio Ou melhor, os fatores que propiciam a pessoa querer se matar Bem, eu andei pesquisando muito e achei diversos fatores Mas eu vou apresentar pra vocês seis fatores importantes Que faz com que as pessoas queiram se matar O primeiro fator são as... Conhecidas e normalmente utilizadas frases de efeito Você pode perguntar o que, que são essas frases de efeito Eu vou dar um exemplo pra vocês Vamos supor que tem um amigo e o teu amigo chega pra ti e diz Eu não tenho mais vontade de viver Ou outra frase que ele diz Pra que viver? A vida não tem mais sentido Eu quero me matar Amanhã não vou existir isso são frases de efeito. Normalmente, quando uma pessoa fala essas frases, ela já está pensando no suicídio e ela está pedindo ajuda inconscientemente para você que é amigo dessa pessoa. Então, basta você ficar ligada, captar essa mensagem e fazer com que ela se abra com você. Pergunte como ela está e o que ela sente e... Aconselha ela procurar um psicólogo, que vai ser muito útil para ela. Outro fator importante são as mudanças bruscas na vida de uma pessoa. É, vamos supor que o Joãozinho, ele perca sua família em um trágico acidente, ele está sozinho no mundo e ele não sabe passar por essa fase, tocar a vida para frente. Com certeza ele vai tentar, ele vai pensar no suicídio. E posteriormente, ele vai tentar o suicídio. É, mudanças bruscas podem ser perda de pessoas que ele gostava inesperadamente, término de um namoro, perda de um emprego, e aí por aí vai. É, por isso que é muito importante você que é amigo dessa pessoa, o próximo dessa pessoa, que passou por essas fases, é, estar do lado dele, tentar falar pra ele que essa fase vai passar, procure ajudar ele em tudo, procure ser positivo com as coisas e sempre procure, ajuda de um psicólogo, é imprescindível isso, porque a gente tem que preservar a vida porque ela é só uma e se tu perder um amigo ou um familiar assim com suicídio, tu sabe que ele nunca mais vai voltar, entendeu? Tu vai se sentir culpado. Outro fator comumente encontrado é depressão grave, a maioria que tenta suicídio Está com depressão grave e se juntar essa depressão grave com vícios tipo drogas ou bebida, ela vai se tentar se matar de qualquer maneira. Por isso é, é importante ficar atento nesses fatores e o cuidado deve ser redobrado para não tentar é, tomar bebidas com álcool, com remédio, tentar o suicídio como muitos famosos já fizeram, muitas pessoas fazem por isso o cuidado tem que ser redobrado com esse tipo de situação. Hoje em dia, é o momento dizer que a depressão só bate em pessoas mais velhas. Porque muitos casos hoje em dia de suicídio estão envolvidos na depressão, que estão envolvi envolvidos com a depressão, estão acontecendo em jovens. Por isso que é importante tu verificar se o jovem ele tem uma vida social o se relaciona bem com outras pessoas ou ou ele quer ficar sozinho num canto e não quer distância das outras pessoas. Isso é muito, mas muito importante para prevenir uma depressão na juventude e posteriormente um suicídio. De acordo com as estatísticas, de cada um suicídio existe 20 a 30 tentativas. Isso significa que quem não conseguiu tirar a própria vida da primeira vez, vai tentar mais vezes. A tentativa é uma premeditação muito importante, porque tu sabe que se a pessoa tenta uma vez, ela vai tentar duas, três, quatro, cinco, e tu tem que ficar muito ligado com isso. Tu tem que vigiar a pessoa, tu tem que estar de olho na pessoa para ela não ter tal tal façanha. O fator mais importante de tudo que isso que eu falei até agora é que Pessoas com depressão severa, elas sempre apresentam melhoras repentinas antes de se matar, entendeu? Ela, ela acorda no dia todo feliz, toda faceira, tô bem, não tenho depressão, eu posso me virar sozinha, mas cuidado, isso, isso é uma felicidade falsa. Então, acompanha essa pessoa até sua casa, permaneça com ela, porque... Pra evitar que ela se mate, que ela tire a sua própria vida e ajude as pessoas. É muito bom quando tu ajuda as pessoas. Eu, se puder ajudar todo mundo, eu ajudo, entendeu? Porque faz bem ajudar as pessoas. E nessas situações que eu disse, é melhor ainda. E pra você que tá com. que não tem vontade de ver, que tá desanimado da vida, tente pensar em algo positivo. Tente pensar em algo que te faça feliz ou em algum momento que tu se sentiu feliz, pode ser na infância, lembre esses momentos, e ame-se procure ajuda, converse com os seus familiares ou com um amigo mais próximo conte o que tu tá passando entendeu? Tente virar essa história para um lado positivo é, e não deixa a voz da tua cabeça falar se mate, se mate é, tem amor na vida, tem amor próprio e é isso pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou compartilhe, curte, servir Pra servir para outras pessoas que estão precisando de ajuda, deixa os seus comentários do que tu está sentindo para quem sabe a gente poder ajudar, quem sabe, quem sabe outras pessoas vêm no comentário te ajudo e e assim formam uma corrente, seria legal para caramba aí, e a gente se vê no próximo vídeo, Eu espero vocês até lá, até mais.